para o concurso do MP São Paulo então família sem lero lero sem mais delongas caneta e papel na mão sorrisão no rosto e simbora para cima deles é isso aí para cima deles vamos lá começando aqui a brincadeira raciocínio lógico para o MP São Paulo já faz uma coisa tá já deixa aí o seu likezinho e aproveite, né? Esse iniciozinho aí da aula para baixar o material, né? A galera tá chegando e vamos com tudo. Você já sabe que a banca FGV tá sendo aí o terror na vida dos alunos e estamos aqui para ajudá-los. Legal? Maravilha. Vamos lá. Vamos dar início aqui a nossa aula. Antes de começarmos aí a detonar, a quebrar as questões da banca FGV, você sabe, né? vou te fazer uma pergunta, né? você sabe o que é a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas né, que regem a nossa metodologia de ensino. Aí eu já montei um esqueminha aqui para melhor elucidar né, essas técnicas para vocês. Olha que interessante, vamos lá. Se liga na parada, tríade do método MPP, qual é a primeira técnica? tá aqui, ó. A primeira técnica é o método 250. Marcão, eu sou aquele aluno agoniado. Para que que serve a primeira técnica? Vamos lá. Que raio é esse de método 250? Para que que serve a primeira técnica? Vamos lá. Com a primeira técnica, né, você vai aprender a interpretar as questões, né? Na nossa vivência aí de sala de aula, né, de aulas online, né, conversando com os alunos, né, nós percebemos né, que o maior entrave na vida dos alunos, né, do guerreiro e da guerreira, pô, era o quê? Pô, interpretar. Pô, mas eu não sei por onde começar, eu não sei interpretar. Então, por isso que surgiu a ideia do método dos 50. Né? Com a primeira técnica, nós vamos te ensinar, lá dentro do curso do MP São Paulo, nós vamos te ensinar né, a interpretar as questões. E vamos ser sinceros, você interpretando a questão de forma correta, você já tem meio caminho andado. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, ó, metade. Né? Interpretando corretamente a questão, você já tem aí metade do exercício. Então, resumindo a parada, a primeira técnica, você vai aprender o que A interpretar as questões. Interpretou, resolve. Calma, agoniado. Interpretou... Resolve. Ah, Marcão, eu quero aprender a resolver, eu quero saber aí os macetes. Calma. Interpretou, resolve. Ó, tem um passo a passo. Você agora vai ter acesso a um método, é né? Interpretou, resolve. Então, com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender os macetes. É isso aí. Você vai aprender técnicas de resolução que vai fazer você ali ganhar tempo na hora da prova. Resumindo a parada, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. O que, que significa esse R? Olha que interessante. Estudar, revisar e exercitar. Cara, aí não tem como você não aprender. Ó, é um ciclo de aprendizagem. Nós ensinamos isso no nosso curso para os nossos alunos. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Cara, não existe milagre, tá? Não prometemos isso para ninguém. Se você está esperando isso, ah, comprei o curso e já estou aprovado. Cara, nem compra o curso, tá? Nem pula o muro. Se está aí com a concorrência, se está nas trevas, continue aí nas trevas. Porque aqui, cara, o que nós prometemos é trabalho. E trabalho duro, duro. Um sonho tá? não vira realidade num passe de mágica, família. Você precisa de suor, determinação e cara e trabalho duro. Não adianta. Um sonho não vira realidade num passe de mágica. Então, é um processo. Tá? Estudar matemática, raciocínio lógico é um processo. Você tem que entender isso. Estudar, revisar e exercitar. Então, você já viu ali a videoaula? Você já vai revisar imediatamente. Não tem essa coisa de revisar no final de semana, não. Já é imediato. Por isso que nossos alunos, né, já começa ali a ver o resultado, já começa a acertar 80% ou mais das questões. Legal? Interpretou, resolve. E a terceira técnica, Marcão, para que que serve a terceira técnica? Eu sou aquele aluno agoniado, né? Para que que serve a terceira técnica? Pô, eu já sei interpretar e eu já sei resolver. Cara, a terceira técnica é a cereja do bolo. É a nossa essência, né? É a prática você só vai aprender matemática e raciocínio lógico para o MP São Paulo com prática. Técnica 2080, essa é a nossa essência, essa é a nossa cara. 20% de teoria e 80% de exercícios. O que, que significa isso na prática? Nós vamos direto ao ponto. Por isso que nossos alunos, dentro do curso, têm aquela sensação Netflix, o cara não para de assistir. Porque ele já começa a meter a mão ali e já começa a ver resultado. Então, não adianta nem eu falar para você, né? Que se você juntar aí e seguir essas três técnicas, né? Você vai chegar aonde, né? Pode acreditar, você vai chegar aonde? Na sua aprovação. Na sua tão sonhada aprovação. Então, se você seguir essas três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua a aprovação. Ah, Marcão, e o curso? Eu quero comprar o um curso. Calma. Daqui a pouco a gente troca uma ideia. porque Agora chegou o momento, né? A hora mais interessante. Você vai aplicar e aprender com o método MPP na prática. É isso aí. É isso aí. Você vai aplicar e vai aprender. E vai ver que é possível, sim, aprender raciocínio lógico para gabaritar a prova do MP São Paulo. Tá legal? Você vai degustar, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, que é o grupo dos nossos alunos do curso do MP São Paulo. Legal? Então, família, sem mais delongas, sem lero-lero, chegou a hora da verdade. Primeira questãozinha na tela, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, começando aí a brincadeira.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 Então, sem fazer rodeios eu já interpretei a questão ó, reto interpretando ali eu já sei que é um probleminha de negação de quem? do C então legal, interpretou resolve interpretou resolve aí entra em cena a segunda técnica do método MPP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 Marca o V da vitória e vai ser feliz Com o MPP eu vou vencer Coloca aí no bate-papo Com o MPP eu vou vencer E já faz uma coisa Baixa o material da aula e deixa aí o seu likezinho É o mínimo que nós pedimos para você Legal? Vamos lá? Segunda questãozinha na tela É papum, vamos lá Primeiro você interpreta Depois você resolve Primeiro interpreta Depois resolve Então vamos lá para interpretar, método 250 neles. Ó. É isso. Raciocínio lógico, cara, é repetição. Vem com tio. Vem com o tio Marcão. Ó. Raciocínio lógico é repetição. Vamos lá. Interpretando aqui a próxima questão. Se a sentença... Se a sentença... Opa, deu chabum aqui na caneta. É o inimigo agindo. Ó. Se a sentença...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 Verdadeiro com falso no ou vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando tudo é falso. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tio Marcos, analisa a, o, a letra E para mim. Vamos lá. De novo, a letra E é o ou. Aí você tem que lembrar da tabuada. Né? O que, que diz a tabuada do ou? Coloca aí no bate-papo, vamos ver se você prestou atenção no que eu falei. O né? que, que diz a tabuada do o? Vamos lá, tem aquele delayzinho, né? O que, que diz a tabuada do ou? Já tem que estar na tua mente. Aluno do grupo dos 5%, aluno que faz parte do curso do MP São Paulo, ele já está com isso na cabeça. Pô, tabuada do ou. Opa! Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí eu vou analisar. A bola é vermelha. Já sabemos que isso aqui é falso. A ficha é azul. Isso aqui é falso. Opa, tudo F dá F. Então, realmente, a única verdadeira é a letra D. Né? Então, é a única conclusão, dentre as possíveis, que nós podemos chegar. Eu sei que você está aí né, se questionando. Eu falo isso em toda aula, cara. Cara, não é possível. Pô, em 20 minutos aí, 21 minutos de bola rolando. Pô, eu tô, eu tô aprendendo, né? O raciocínio lógico da tão temida banca FGV. Eu sei, né? Eu sei que você tá pensando isso. Pô, já fiz vários investimentos, né? Em outros cursos. Pô, e não aprendi nada. Não é possível que em 20 minutos aí eu esteja aprendendo alguma coisa. Família de Boas, se eu não estivesse, né, vivenciando, eu falo isso em toda aula, a transformação diária na vida dos nossos alunos, eu também não iria acreditar. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, né, toda aula é assim. A gente traz, no mínimo, um depoimento para você. Então, tá aqui, ó, o relato de uma aluna nossa, Ana Liz Brandão. Olha que legal. Professores, fiz o seletivo de minha cidade, ó. Um processo seletivo. A gente está indo além, né? além aí do que, nós, que a gente se propõe, né? Olha que legal. Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, de três questões de raciocínio lógico e matemática, resolvi corretamente duas. Vocês não têm noção do que seja isso para mim. De 100% trauma a zero. A luz chegou em minha vida. Concurseira, risos, gratidão, é pouco. Então, família, é isso aí. Se você quer ter resultados né, parecidos ou iguais ao da Ana, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso do MP São Paulo. Por quê? Eu sempre falo isso. Quando sair o edital, nós vamos aumentar o curso. Isso aí é natural, não tem jeito. Então, aproveite a nossa promoção. Olha o que nós oferecemos para você nesse curso. Tá? Oferecemos para você um curso completo de matemática básica. Né? Você precisa relembrar aquela matemática da Tia Teteca. Oferecemos um curso completo de matemática com foco na FGV para o MP São Paulo. Raciocínio lógico com foco na FGV para o MP São Paulo. Além disso, você não está sozinho, você terá acesso a um suporte, tira dúvida do aluno. Daqui a pouco eu vou mostrar o curso por dentro para vocês. E os bônus, ó. bônus 1, você vai ter um curso de exercícios da FGV com mais de 150 questões. Bônus 2, você vai ter um, né, um CTP FGV, que é um centro de treinamento de provas. Né? A diferença para o SEX é que agora nós resolvemos a prova na íntegra. Tá legal? Então você tem aí dois cursos de exercícios, né? Podemos dizer assim. Bônus 3. Você vai ter acesso a cinco simulados no sistema Train Time. O que, que seria isso, Train Time? É que retrata a realidade de prova. né São simulados temporalizados. né Você vai ter um tempo. Então você vai vivenciar ali aquela adrenalina real de prova. E o bônus 4, mais seis meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de seis. Então tá aqui, a matemática, né? Ela é simples, ó. É só você somar tudo isso aqui, ó. Então se você somar tudo isso aqui, né, tudo, tudo, tudo, seu curso sairia, né? Por mais de mil reais. Esse seria o valor do seu curso. Tá legal? Esse seria o valor do seu curso. Mas hoje você está levando tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 30 e 72 legal o Júnior já tá colocando o link aí tá legal tá nas suas mãos agora eu sempre falo que não é um gasto é um investimento porque com seu primeiro salário né trabalhando no MP São Paulo você já vai pagar o curso é né? isso ainda vai sobrar muito dinheiro para você aí vai da visão né de cada um beleza e agora eu vou mostrar aqui o curso para vocês por dentro, para você ver que o curso realmente é para passar. Vamos lá. Está aqui o curso. Já vem tudo organizado né, na ordem ali que você deve estudar. Né? Pedimos para o aluno sempre assistir o primeiro vídeo, que é o de introdução ao curso, porque ali a gente já sabe né, as principais dúvidas e ali a gente bate um papo né, com você para você... Né, Saber ali, né, manusear o site de forma correta, falamos novamente da tríade do método. Enfim, tem uma pesquisinha, né? A gente sempre pede para o aluno responder essa pesquisa para a gente estar tá sempre melhorando. Enfim, é legal que você comece, né, pelo primeiro vídeo, pelo vídeo de introdução ao curso. Aí vem, né, as outras disciplinas. Começamos aqui com raciocínio lógico. Então é bem simples, ó. Tá aqui as aulas, né, para você maratonar. Aí você vai clicar, ó, clicou aqui tem a aula, tá? tem o um material aqui embaixo, é muito simples, ó. a aula, o material, e como eu falei, você não está sozinho. Né? Vamos supor que você ficou com uma dúvida aí nessa primeira aula. Você é um homem dúvida, você é a mulher dúvida. Lá no final, você tem um suporte. Toda aula é assim, tá legal? Nós estamos juntos com você. Aí você vai colocar aqui, ó, associações lógicas, aí você vai escrever aqui a sua dúvida, vai anexar algum documento, se tiver que anexar, e vai enviar, tá? Olha lá, seu e-mail foi enviado com sucesso, tá? Então, geralmente, no dia seguinte, nós respondemos a dúvida, tá? A sua dúvida, mas se você mandar no final de semana, né? Por exemplo, você mandou na sexta, né? Provavelmente, nós vamos te responder na segunda, por isso que nós falamos que o prazo é de 72 horas, que pode acontecer isso, legal? Ou também tem algum imprevisto, mas no geral... Nós respondemos né, no dia seguinte. E assim acontece com as outras disciplinas. Ó. Matemática básica. Ó. Vai ter a aula, o material e, lá no final, o suporte. Tá legal? Ó, matemática. Vai ter a aula, o material e o suporte cara você não vai encontrar isso em plataforma nenhuma tá você gritou nós estamos aí com você ó. além disso dentro do próprio site você tem aqui ó né o suporte aqui ao aluno né a Carol tá aqui para te ajudar também né se você tiver com alguma dúvida né dificuldade de acessar enfim é só chamar que nós aparecemos legal então essa é a nossa estrutura beleza Agora é com você. Como eu falei, o Júnior está colocando aí o link. E a escolha né, é sua. Beleza? Vamos lá. Voltamos aí para a nossa aulinha, que tem mais uma questão aqui para a gente detonar. Vamos lá, para cima deles. ó. Vamos lá, para cima deles. Método 250 neles. Começando aqui a brincadeira. Interpretando a próxima questão. Em um grupo de 40 advogados. 30 estão inscritos para um concurso A. E 25 estão inscritos para um concurso B. É correto concluir que... Aí você vai olhando aqui as opções. Ó, no máximo, 15 deles estão inscritos nos dois. Pô, nos dois, é a ideia de interseção. Então, você já sabe que é um probleminha sobre conjuntos. Né? Escrito nos dois, pois é um probleminha sobre conjuntos. Você já sabe. Interpretou, resolve. É. Já interpretei ali a questão, né? Também pela característica, né? Uma ideia ali de entrevista, né? de pesquisa e tal. E falou em interseção. Então, o probleminha é de conjuntos. Interpretou, resolve. Para resolver esse probleminha de conjuntos, nós vamos utilizar aqui os diagramas lógicos, tá legal para matar esse tipo de questão nós utilizamos os diagramas lógicos. Aí vamos lá. Sempre que ele falou e falar, né, em valor máximo da interseção, você vai pensar o seguinte, né? Olha o que ele está falando na letra A. No máximo 15 deles estão inscritos nos dois. Então ele está dando um valor máximo para interseção. Então isso só vai acontecer quando o menor conjunto estiver dentro do maior. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Cara, porque Deus quis, cara. Por isso que você não passa no concurso. Escuta o tio Marcos. Ó, a luz chegou, cara. Vem, sai. Sai das trevas. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Isso cai direto na FGV e vai cair na tua prova. Então, falou em valor máximo, cara. O menor tem que dar dentro do maior para você poder analisar então o que que vai acontecer aqui ó o conjunto B ó, o conjunto B eu vou fazer o diagrama tá quadrado <risos> eu tenho toque com em fazer o diagrama redondo então eu vou fazer ele quadradinho aqui ó legal então o conjunto B que é menor vai estar tá dentro do conjunto A legal então esse seria o esquema. Ao invés de fazer circular, eu fiz quadrado. tá? Isso pouco importa. E aqui as 40 pessoas. Legal. Aí vamos lá. No máximo, 15 deles estão inscritos nos dois concursos? Não. No máximo, 25. Que seria o próprio B. Então, aqui está errado. No máximo, 25. Porque seria o próprio B. Legal. Vamos lá, analisando a letra B de bola. No máximo, 10 deles não estão inscritos nem no concurso A, nem no concurso B. Então, você vai ter o valor máximo da galera do lado de fora, né, quando a interseção for máxima. Então, também prevalece aqui esse desenho, aí vamos analisar. Pô, quantas pessoas estariam aqui do lado de fora? Aqui, né, que não fazem parte nem do A e nem do B. Pô, o conjunto A tem quantas pessoas? Ó? O conjunto A tem 30 pessoas. Como o B está dentro do A, né, eu não preciso, nesse caso, analisar o B. Né? Eu só vou pensar aqui no A. O A tem 30 pessoas e o total é 40. Então, no máximo, teríamos aqui do lado de fora 10 pessoas. Então, realmente...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 Tá, de esperar o edital sair. Pô, o preço está super justo pelo que você vai ter, né? E está bem acessível. Legal? Então vá lá, compra o seu curso e comece agora os seus estudos. Tá? Não fique aí procrastinando. Né? Amanhã eu compro, mês que vem eu compro, porque, cara, o tempo não para. Né? Dizia o famoso Cazuza: o tempo não para. Então, um sonho, preste atenção, um sonho. Não vira realidade num passe de mágica. Você precisa de suor, dedicação e trabalho duro. Beleza? Insista, persista e não desista. Ó, matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Enche isso aí de comentários se essa aula te ajudou. Legal? Enche aí de comentários se essa aula te ajudou. Legal? Uma boa noite e um abraço. Valeu. Tamo junto.